Ei Colosso aqui com mais um vídeo de Skyrim. Hoje, para falar para vocês sobre um mod de pescaria. Para quem não sabe, Skyrim vai ser relançado em novembro de 2021. E mais uma vez vamos ter que pagar para ter conteúdo novo. Em específico, pessoal, a pesca vai ser de graça para quem tiver o Special Edition. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou deixar para vocês aqui dois mods para o Skyrim normal e para o Skyrim Special Edition para aqueles que baixarem Skyrim Piratão. O primeiro mod que eu quero trazer para vocês é o Fishing in Skyrim, esse é para o Skyrim versão normal para quem comprou lá em 2011. Nesse mod ele vai adicionar tanto as varas de pesca como redes, dinamites e muitos outros adicionais do mod. O mod conta também como localidades onde você vai encontrar Cada tipo de peixe, cada localidade vai ter um tipo de peixe para você pescar, então você tem que variar para poder encontrar vários peixes diferentes ao longo das águas de Skyrim. Como eu tinha comentado antes, você vai ter também as redes de pesca, alguns vendedores você vai poder encontrar essas redes. No link aqui do mod fala sobre as localidades aonde você pode comprar esses itens. O legal também é que tem jeito de você pescar com dinamite, explosivos, então explode tudo para poder conseguir os peixes que você quiser naquela determinada região. O segundo mod que eu quero trazer é o Skyrim Fishing SE. Para o Special Edition, é um mod de pesca para quem tem o Special Edition, não a versão oficial do jogo. Esse mod ele vai ser um pouco diferente daquele primeiro que eu mostrei para vocês esse mod para o Special Edition você vai ter sua vara de pesca e você tem que colocar uma isca para poder conseguir pescar, sejam abelhas, vagalumes e várias outras iscas diferentes. Chegue próximo da beirada de um rio e comece a sua pescaria. Bem meus amigos, era um vídeo bem curto aqui para trazer essa novidade aqui para vocês, para quem não quer pagar para mais uma versão de Skyrim, o que a meu ver é totalmente um absurdo. Não se esqueçam, pessoal, de deixar aqui nos comentários se vocês conhecem mais mods que podem acrescentar pescaria em Skyrim, e não deixem de dar aquele like e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos, tchau!